E aí, gangue do mal! Todos bem aí, graças a Deus? Também estou bem, graças a Deus! Obrigado, senhor, por mais um dia de vida! Vamos lá para mais um vídeo! Vídeozão agora ensinando a trocar coifa da albocinética, hein? Coisa simples, mas que muita gente não sabe! Então estamos aqui para ajudar vocês a economizar uma graninha! A mãozinha de obra do mecânico! Os mecânicos ficam louco comigo! Mas não fiquem, fechou? Ó, já comprei aqui a coifinha, certo? Paguei R$22,00, comprei da Nakata é... Isso é meio que normal acontecer em carro rebaixado Porque as homocinéticas ficam tortas assim ó. E aí conforme o desgaste de ficar rodando ela estoura mesmo Essa daqui estourou lá no dinamômetro O dia que a gente foi acertar esse carro, tá bom? Então vai ser um vídeo bem simplesinho, bem rapidinho Ensinando vocês a trocar, vocês vão ver como é fácil, tá bom? Vou arrancar ali Ó, a dica aqui é a seguinte Presta atenção Pra arrancar ela Tem que soltar essa porca aqui, ó Que é uma porca 30 Que vai ali no meio, ó Pra soltar ela, abaixa o carro no chão, tá? A roda tem que estar tá no chão Ou você pede pra alguém pisar no freio Já era, soltou ali Soltou Desse lado aqui não vai dar pra ver legal Mas, ó Soltou os parafusinhos dela ali, ó Vai ter 2, 4, 6, 8 parafusinhos Ela já sai, tá? Ali não é uma chave Allen É uma chave assim, ó aí. Ah, Agora eu peguei a mão de mostrar, hein Focalizar, ó, tem que pôr a mão atrás é. Tá vendo, ó? Essa chave especial Só Esse parafuso da Vox tem Eu paguei essa chave aqui é de um amigo emprestado Mas eu tinha uma, eu perdi Eu tinha pago acho que 25 reais na época dessa chave Tá bom? Soltou ali e já era, rapidão Vou arrancar fora ali e já mostro Olha aí então pessoal, já tirei ó, Tirei a criança, certo? Tava bem seca, vazou tudo Agora eu vou lá para outra bancada É bem simples de tirar Soltou os parafusos daqui Soltou a porcona daqui Ele sai Vai com um jeitinho que você vai achar a posição certa Que tem uma posição certinha pra você tirar Mas é simples, tá? Agora vamos lá pra outra bancada, fechou? Então aqui, pessoal, pra tirar, ó Prende ela na morsa aqui, certo? Prendeu na morcinha. Cata o martelo do Thor Eu vi no vídeo passado aí do rolamento aí o pessoal Tirando sarra do meu martelo, certo? Isso aqui... Não manda isso aqui, que manda isso aqui, ó. Hum. Brinca com a criança, eu adoro esse martelinho. Mano. Tá ligado? Pega aqui assim, com uma talhadeirinha, um ponteirinho, alguma coisa. E vai baterinho aqui, ó. A trava não é aqui, ó. A trava é aqui, ó. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Ó. A trava é aqui na ponta, tá vendo, ó. Agora eu peguei a mão da bagaça, hein, ó. Tá vendo ali, ó. Esse aramezinho ali é uma travinha, então, você bate nela aqui que ela sai lindo. Certo? Vamos lá. Aí é só tirar aqui, ó. As travinhas aqui do. Da coifa. bem ressecada ó tá vendo deixa eu ver se tá pegando Ixi, pega aí filho. é não vai pegar ó, mas estava bem ressecada e isso aqui é meio que normal acontecer em carro rebaixado tá tira aqui limpa bem Ó, pega a coifinha nova. Já enfia lá. Ó, deixa eu mostrar outra particularidade aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? No próprio eixo tem o um lugar certo de ficar aonde vai ser colocada a abraçadeirinha aqui, tá vendo? Então isso aqui você tem que encaixar. Deixa eu ver se eu consigo com a mão só. Ó, bem aqui em cima, tá vendo? Ó, depois vai vir a abraçadeirinha aqui e já era. Então já colocamos a coifa. Agora vamos dar um grau aqui na almocinete. Dá uma bela limpadinha aqui, ó. Pra tirar tudo. O máximo que der pra tirar, vocês tiram. Aí, na coifinha aqui nova, vem essa graxinha aqui, ó. Ó. O aqui que parece que não tá pegando legal não. Aí, pô. Ó. Vem essa graxinha aqui, você destapa ela. E ele lambuza bem lá dentro, ó Mesmo esqueminha do rolamento, lembra? Quem assistiu o vídeo, ó Enfia aqui nos buraquinhos Ó, aqui vai ter um buraquinho aqui Tá vendo o um buraquinho ali, ó E vai enfiando a graxinha lá dentro, ó Pra ela ir entrando bem lá dentro, ó Papo esquisito, né? Mas vamos lá, sem malícia Ó todos os buraquinhos que vocês achar aqui vocês manda graxa para dentro Joga um pouco lá dentro assim também, ó, tá? É importante deixar um pouco para colocar aqui dentro da coifa, certo? Você coloca primeiro a arruela A arruela de aço que vem Depois você coloca essa arruela que é de PU, teflon, sei lá É, parece um plástico Coloca ela Ó Depois você vem com a cinética. Na hora que você colocar aqui Ela não vai entrar lisinho, sabe? Por quê? Por causa da travinha Ó Ela vai chegar aqui e vai parar Então você pega aqui o martelo O ideal é colocar a porca aqui Pra não zoar a rosca Se você nunca fez isso Mas como eu já fiz Eu tenho mais ou menos a noção Ó Bater assim já era Ela encaixa lindo, ó Certo? Agora o procedimento aqui O restinho da graxa Você vai e joga tudo aqui dentro da coifa Pode jogar tudo, tá? Aí já vem aqui, ó Já encaixa aqui Agora a travinha aqui, abre ela, abraçadeira, certo? Abre ela aqui, ó, quem tem gente que coloca antes, tem gente que coloca depois, aí tanto faz, ó, coloca aqui, ó, Gosto. Gosto de mostrar Todos os detalhes Tá vendo aqui, ó Coloca ela o máximo apertado que der na mão Aqui, ó, certo? Ó, ela vai ter esses dentezinhos aqui Que são as travinhas dela, ó Depois você vem aqui com alicatezinho Em cima aqui, ó E aperta aqui, ó Tenta tentar fazer com a mão só pra ver se vai Ó Apertou aqui, ó Já era, ela vai dar o torque É isso, pai Tá, presinho, nunca mais solta Fechou? Simplesinho Repete o processo aqui com essa outra maior zona Aqui, ó, com a grandona Tá pronto Deixa eu pegar o chapéu Que eu gosto de terminar o vídeo com o chapéu a credibilidade Pera Pera, aí, ó Acho que é isso? Então, trocadinho, certo? Ó, prontinho, só montar no lugar Montar o mesmo processo, simples Já vou aproveitar e deixar a dica também Nesse mesmo vídeo para não ter que gravar outro Aqui ó, se precisar trocar essa coifa do bolachão Ou o bolachão, aqui ó, esse é mais fácil ainda Aqui ele tem uma trava, ó, vamos ver se eu consigo pegar Tá vendo esse anelzinho aqui? É uma trava, ó Aqui tem uma falha, uma folga você enfia um, um, um... Tem alicate próprio para soltar isso Mas se você não tiver Você enfia uma chavinha de fenda aqui arranca essa trava aqui, ó Puxou, ele saiu, certo? Puxou, saiu Aí se for só o caso da coifa Você troca a coifa Senão você já põe o um outro bolachão, já era É isso Fechou? Aquela dica simples, facinho de fazer Qualquer um faz Numa mecânica que você ia pagar uma mão de obra De pelo menos uns 60, 70 reais não que isso seja caro, porque a gente tem que valorizar os profissionais Que trabalham com isso, né? Mas O intuito do nosso canal é ajudar você A fazer na sua casa Simplesinho de fazer, rapidinho Ó, levei uns 40 minutos para fazer isso aqui, rapidinho você faz Fechou? Fiquei com Deus aí Um abraço, leiam os comentários Porque isso daqui, ó Foi através do comentário Que pediram Bidu Ensina a trocar coifa do bolachão e da almocinética Tá aqui. Então essa é a prova que a gente lê todos os comentários, tá? Comenta um vídeo que você queira. Que daí, às vezes, casa da gente precisar fazer. E a gente já grava. É nóis? Tamo junto, pessoal. Um grande abraço.